Olá. Olá! O vídeo de hoje é um bocadinho diferente e acho que vocês vão gostar mesmo muito. Eu fui contactada pela empresa Movavi para fazer um vídeo para vocês a falar sobre o produto deles, que é o editor de vídeo. Eu achei super interessante porque muitos de vocês querem saber como é que eu edito os meus vídeos e muitos de vocês também gostavam de criar um canal do YouTube, por isso eu nunca fiz um vídeo patrocinado, por isso achei que seria um bom produto para começar Fui fazer um trilho há uns dias atrás e tenho algumas filmagens e vou utilizá-las para testar este programa Vou editá-las ali com vocês, como vocês estão a ver já estou aqui Por isso eu vou agora mostrar-vos a edição final que eu fiz neste programa uh, do meu vlog do trilho Por isso é só continuar a assistir e espero que gostem que eu fiz para editar este vídeo. Eu queria agradecer ao meu namorado Nuno por me ter ajudado a filmar isto tudo o que vocês viram. Isto é só uma parte do que ele gravou por isso. Eu espero muito que eu faça um vídeo completo no canal dele uh, desse dia porque as filmagens estão muito boas. E é isso. Vamos então começar a editar. Uma coisa que eu vos queria dizer é que eu descarreguei este programa em 5 segundos e instalei em menos de um minuto, foi mesmo muito, muito rápido, não sei se foi do meu PC específico, mas parece-me um programa muito, muito leve. Eu até vou ver um, qual é que é o tamanho dele. Ele tem 216 MB, é bastante suportável para qualquer um, computador ou portátil, por isso este programa é bastante intuitivo e eu, para este vídeo, não fui procurar em lado nenhum como se fazia o que quer que seja, não fui procurar tutoriais. Tentei fazer sozinha tudo, por isso, isto, se eu sinto que isto é muito simples para qualquer pessoa, como eles disseram, é tanto fácil para iniciantes como para profissionais, e eu sei isso completamente de verdade, eles têm aqui uh, as várias formas de vocês evitar os vossos fios. Eu vou fazer um vídeo para o YouTube, mas vocês podem fazer vídeos para o Instagram um bocadinho mais uh, profissionais. Uh, podem fazer vídeos do Instagram Stories muito facilmente através deste software, por isso achei super, super interessante. Todo o editor de vídeo da Novavi tem aqui vários uh, efeitos que vocês podem utilizar, vocês podem adicionar fichai, efeitos fichai, vocês podem virar a filmagem, vocês podem fazer espelhos, coisas assim básicas que normalmente se em qualquer editor de vídeo. Depois vocês têm formas de alterar a cor, vocês podem alterar para esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta e fazer vídeos bastante interessantes mas isso vai depender do vosso estilo vocês podem ensinar uma coisa que acho que vocês vão gostar muito que são light leaks que são uh, efeitos de luz e efeitos de cor a aparecer uh, na vossa, no vosso vídeo e, e outras coisas que vocês podem achar interessantes como o efeito do luvinhete certeza que alguns de vocês utilizam nas vossas fotos mais coisas que nós podemos ver aqui Transições. Transições são muito importantes para fazer um vídeo no YouTube ou um vídeo em qualquer lado, penso eu vocês têm aqueles efeitos de mudar a página de um lado para o outro, vocês têm também transições com blur, transições com círculos, transições com blocos, com figuras geométricas, com imensas coisas, até com zoom, que acho que é muito importante para transições seguidas, gosto bastante de usar o zoom. Depois vocês podem adicionar textos e tem aqui um, uns templates para vocês usarem para criar uh, títulos para os vossos vídeos, que eu acho que é muito interessante e eu acho que vocês gostam mesmo muito. E tem uma coisa muito importante que é a estabilização. Em todas as filmagens foi usada uma GoPro, por isso ter aqui o efeito, ter aqui este efeito de estabilização é mesmo muito importante, porque a GoPro não tem estabilizador, foi essencial para a edição deste vídeo e por isso vamos agora ver o que é que eu fiz e vou vos dizer uh, passo por passo das coisas que eu fiz e dos efeitos que eu utilizei, por isso vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o editor de vídeo. E tenho-vos a dizer que é mesmo muito rápido. A assim, seguir vocês têm que importar os vossos vídeos, vocês podem escolher vários ao mesmo tempo. O próximo passo que eu faço é adicionar filtros de cor a todos os meus vídeos. Vocês podem adicionar aqui no Color Adjustments, no modo manual, vocês podem mudar o brilho, o contraste, a saturação, os highlights, a temperatura, como vocês fazem normalmente no bicycle okay, cam por exemplo mas vocês também podem ir aos auto adjustments e colocar os modos automáticos eu acabei por usar os modos automáticos porque achei que ficava bastante bem com os meus vídeos mas não se esqueçam que vocês também podem utilizar os filtros e é só selecionar e arrastar para o vosso vídeo a seguir vem a 90% da edição que são os cortes vocês já têm os vossos vídeos no editor por isso é só ver os vídeos e ir cortando ver os vídeos e ir cortando como vocês estão a ver agora e isto é basicamente a maior parte da edição que eu faço aqui nesta filmagem eu achei que ficaria bem um efeito zoom porque eu fiz uma cara super engraçada e queria focar essa cara por isso eu fui aos filtros e adicionei um filtro de zoom e depois achei que ficaria melhor se houvesse um crop na minha cara para ficar mesmo um zoom mesmo acentuado, por isso fui às tools e no crop coloquei o mais aproximado possível na minha cara e deu este resultado final. Depois acabei por adicionar o logo deste editor de vídeo ao meu vídeo e vou animá-lo. E vocês só precisam de arrastar a imagem que vocês querem utilizar e ele abre logo o diálogo de animação. Vocês só precisam de adicionar uma animação, Advanced Animation. E o que eu fiz aqui foi diminuir um bocadinho o logo e posicioná-lo no sítio onde eu queria. E este é o primeiro keyframe, primeira frame do nosso objeto depois adicionei outra keyframe no botão add keyframe e fui arrastando o meu objeto uh, para o outro lado para ele aparecer e sair da minha filmagem, mas achei que estava um bocadinho rápido, por isso o que vocês têm que fazer aqui é muito, muito simples, é um processo mesmo muito simples e eu achei que isto estava incrível neste programa e o que eu fiz foi aumentar um bocadinho a visualização do meu editor de vídeo e arrastar a keyframe para o fim e desse modo ficou a diminuir e depois um bocadinho mais lento ao sair e era exatamente isso que eu queria. A seguir eu vou escolher a música. Eu costumo escolher a música a partir da biblioteca de músicas de YouTube, mas este editor de vídeo também tem músicas gratuitas, por isso é de acordo com o vosso gosto. Eu como já estou muito habituada a ver esta biblioteca, fui logo diretamente para aí sem pensar no programa. A seguir é basicamente escolher os vídeos, Cortar, escolher vídeos, cortar. Como eu vos disse, esta é a base de edição, por isso é uma coisa que vocês têm que fazer imenso. A seguir, adicionei o modo de estabilização em alguns vídeos e é mesmo muito intuitivo. Vocês só precisam carregar a imagem, ir a Stabilization ou ir àquele botão que são de três linhas e carregar em estabilização. E depois é só ajustar os vossos efeitos, carregar em estabilização e depois aplicar no vosso vídeo. Eu depois, ao usar mais este programa, comecei a usar, em vez de cortar no botão da tesoura, comecei a usar mais os atalhos CTRL-B que é o atalho para o corte aqui no programa, por isso comecei a ser muito mais rápida a cortar e a sincronizar com a música. Começou a ser muito mais fácil para mim, com um bocadinho de experiência. Depois disto tudo feito, vocês só precisam de os últimos efeitos. Isto aqui, como eu vos disse, tem efeitos de texto que eu achei mesmo muito bonitos, e vocês só precisam de escolher o que vocês querem e arrastar para o vídeo, é assim tão fácil. E gostei mesmo muito da facilidade com que isto sou efeito, é e depois vocês só precisam de carregar no título, e mudar o texto. Aqui vocês também podem mudar o tipo letra ou a cor do vosso template. O tipo letra é no tom T e a cor do template é no pincel. Estes efeitos são super fáceis de utilizar, vocês só precisam de escolher o que vocês querem e arrastar para o vosso vídeo, por isso achei este editor de vídeo mesmo muito simples de utilizar, tanto para iniciantes como para pessoas com um bocadinho mais de experiência. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês quiserem experimentar este programa para ver se vocês gostam ou não, vocês têm 7 dias para experimentar gratuitamente com o link que está lá em baixo, mas se vocês quiserem fazer um upgrade e comprar este produto, vocês têm 30% de desconto para utilizar com o código que está aqui e está lá em baixo, por isso se vocês quiserem comprar por favor não se esqueçam de utilizar o código para ter o melhor desconto possível. O bom disto é que vocês só fazem um pagamento e é para a vida toda, ou seja, o vosso software é sempre vosso e vocês não precisam de pagar mensalmente ou anualmente. Se vocês compram este programa e é vosso e ninguém vos pode tirar e eu acho que isso é uma coisa incrível. Por isso, eu já tenho o meu e aconselho-vos. E como vocês viram, dá para fazer vídeos bastante interessantes. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo diferente, foi um vídeo patrocinado. Ainda não estou a acreditar, por isso o nosso canal está a crescer um bocadinho, como vocês estão a ver. Pois digam me nos comentários se vocês gostaram deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever e fazer like. É isso.